This is Earth Radio, and now here's human music. Que é, pessoal, tudo bem? Muito bom dia a todos, antes de mais. O meu nome é Luan, para quem ainda não me conhece. Sou eu que estou aqui por trás do canal do, do Icons. Os vídeos que vocês têm visto aí dos últimos meses. Queria-vos agradecer pelo feedback que têm me dado até agora. Pá. Não estava mesmo à espera que o canal crescesse tão rápido. E hoje eu venho-vos trazer aqui uma cena diferente. Houve um subscritor que convidou-me para ir ter com ele até à Alemanha para gravar o carro dele. Mas não é só isso que eu vou lá fazer. Eu vou também a um evento que chama-se Essen Motor Show. Eu não conhecia esse evento mas pelo visto é muito conhecida, muita gente conhece. Eu agora estou a caminho do Algarve, porque é lá que eu vou apanhar o avião até a Alemanha. Mas antes de ir para o aeroporto, eu vou ter com o Francisco, que é um novo parceiro aqui do nosso canal. É, ele é o responsável pela Petrohard, vocês já devem conhecer. Quem ainda não conhece, carrega aí no link na descrição, que vão ver o trabalho deles, Pá, é espetacular. Eles têm tudo o que seja merchandising relacionados com carros, t-shirts, camisolas, tem lá uma série de coisas que vocês podem ver e para quem gosta de carros vão adorar de certeza. Vou agora ter com ele, ver se consigo vos mostrar aqui um bocadinho do, do, dos bastidores da, da hard Portanto, fiquem por aí. Cheguei aqui na casa do Francisco, já estivemos ali na garagem. Estamos a fazer umas camisolas para mim do Icons, para vocês também me identificarem quando me virem na rua ou assim, ou evento, etc. Agora vou-vos mostrar ali como é que é a garagem dele. Também vou-vos mostrar um bocadinho do estúdio dele, como ele trabalha, o processo de, de produção da nossa camisola. Até já! então, que tal? Os BMWs, um 240Z, muito raro, quem sabe um dia possa vir filmá-lo, não sei, vamos ver. Ele também vai nos arranjar ali uns ferritos para filmar aqui no Algarve. Agora, só nos resta uma coisa, vamos partir para o aeroporto. Siga! Vocês nem sabem o que é que me acabou de acontecer. Estava eu muito bem à espera do do, daqui do avião. De repente vejo nada mais, nada menos do que o Shmi a passar por mim. Yeah, fui lá, falei com o gajo, um gajo bem simpático por acaso. Pá, não tive a oportunidade de gravar, mas tirei uma foto, podem ver aí a foto. Está lá no Instagram. Também sigam o nosso Instagram, é .tv. Agora vamos lá para o portão, a apanhar o avião. Ah, e como um gajo é gordo, temos que ir aqui na esteira, não né? ah, Já estou cansado, acordei cedo. E já são quase 8 da noite. E, bora lá. Bom dia, malta! Já estamos aqui na Alemanha. Eu nem sei que cidade é que estou, acho que é Ratingen, uma cena assim. Hoje vamos filmar um carro para o canal. Está ali o, o Vitor a lavar a polo. É uma polo carrinha, pá, não sei a designação daquilo, mas ele já nos vai dizer também. Amanhã vamos ao Essen, mas hoje eu vou vos dar aqui um bocadinho do, do making-off do vídeo, para vocês também saberem como é que é o processo. Já tomei o um pequeno almoço, já, já esmantei uma salsicha alemã com um molho caril, ou o que é que é que eles comem aqui o pequeno almoço. sigam no Instagram, e TV Primeiramente, vamos filmar o carro em movimento, uma vez que estamos ainda sem chuva, aproveitar o tempo de filmar o carro em movimento. Uh, depois é que passamos para a entrevista. Bora lá ver como é que corre. Até já! a gravar a polo, olhem para este sítio não é perfeito para filmar ainda não gravamos em movimento mas vamos já gravar eu agora estou a tirar os pormenores do carro vocês depois vão ver no vídeo ah tá. agora vamos passar a parte engraçada que é filmar um carro a andar a puxar como vocês gostam um momento inédito aqui no canal, ficamos sem gasolina. Acho que o quadrante está a marcar mal a gasolina e ficamos sem gasolina. O não pega. O que é que se passa? DJ? Sem gasolina, o quadrante é que usa meio depósito, carros velhos, é na sucata. Let you walk in. Let you walk in. Pronto, pá, já descobrimos. Era a bomba de gasolina estava encavada. Vamos seguir para as gravações. Já se almoçou, já se gravou, a andar, parado. Agora vamos só gravar a entrevista e depois estamos despachados para ir fazer o que quisermos. Ah, está a ficar frio, está a ficar frio não é fácil. E aí vem a polo. Outros longe. Espetáculo. Pô. Temos aqui uma garagem engraçada. É. Polo. Golfo 1 GTI, Golfo 2 G60, 1 Jetta Cupi MK1, Ruben essa é para ti. E a Alemanha é disto. Está gravado. fita. que tal? Tem me deu a garganta, deu a garganta tanto falar. <risos> muita pressão ou não? É? Muita pressão, muita pressão. Não, é tranquilo. Não, foi tranquilo. Estou a brincar. Está aí foi a tranquilo. máquina. Convém desligar as luzes, senão ficas sem bateria. O que me falta aqui é cabos. Também estamos aqui bem servidos. Ah, entretanto, já vos mostrei a bocadinho, mas chegou aqui mais uma máquina. não conseguem ver bem se calhar, mas é um Golf 7 Club Sport. Agora, vamos ver o que é que vamos fazer, ainda não sabemos. Mas se calhar vamos dar uma voltinha aí pela Alemanha. Como é que é, malta? Já estamos aqui no parque do Essen Motor Show. Como vocês podem ver, o tamanho do parque disto, pá, o pessoal estaciona o um carro aqui perto da autoestrada, que é para depois apanhar o autocarro até o evento. Mas vocês não têm noção do tamanho que é isto, eu não tinha essa noção. já estamos aí a ver um jogo da bola, porque a quantidade de pessoas que nós vemos aqui é mesmo, tipo, impressionante. Já estamos cá dentro, pá, já entrei, já vi um bocadinho aqui do, do primeiro pavilhão. Eu ainda nem sei o que é que vou ver aqui, tenho mais ou menos a noção. Pá, para já vejo os carros alterados, já vi ali um Porsche todo feito de sucata, vocês já vão ver. Uh, para já temos aqui um Ferrari, ali um M3, mais um, um Golf 2. Pá, uh, brutais mesmo, isso são, são projetos que, que não, não, não, não se vê mesmo em Portugal. Os gajos aqui pegam em Ferrari, pegam Lamborghinis, pegam tudo o que, lhe, o que lhes apetecer. Pegam e alteram e está-se bem. Veja então aqui um bocadinho dos pormenores do, do, do Ferrari e do, e do Golf e eu já vos mostro mais qualquer coisa. <SILENCIO> Seguia que não estava à espera, a nossa mais recente conquista aqui, o nosso grande Miguel Oliveira, a representar apresentar aqui no Essen Motor Show. Malta, Porsche todo feito com secata velha, com peças, ferramentas. Reparem no, no pormenor dos discos, das pinças, das jantes, pá. é tudo mesmo. Não tem nada que seja uma peça inteira, é tudo feito com secata. Chegamos aqui agora no, na zona dos clássicos. Há ali muitos clássicos que estão à venda. Basicamente é o, é o pavilhão de, de compra e venda. Tem clássicos, tem supercarro, como vocês podem ver. É só disto. Tem ali uns 3 ou 4 M3 e 30 s Tem aqui uma porrada de Mercedes, SLRs, C63, Black Series. Vocês estão sempre a pedir um 190 no canal. O que é que acham aqui deste? 390 mil euros. 390 mil euros? Não é para qualquer um. Okay, já descobrimos o motivo do preço do carro: 390 mil euros. Eu sabia que estes carros eram caros, mas este aqui é especialmente caro. porque Tem 965 km originais. E acho que chegamos aqui à zona dos japoneses. Acho que se calhar não é a zona dos japoneses, mas estão aqui alguns. Tá. 240z, silvia, gtr ali ao fundo, está aqui um é 86 que está top, top, como vocês podem ver, também está qualquer coisa de especial, tá. está a ser bom, acho que são nove pavilhões, mesmo. nove pavilhões cheios de carro. Yeah. Temos aqui agora o GT86 do Tádo Origem, como vocês podem ver ali. Ah, não é Tádo Origem, é a Tofu Garage, parecia. Temos aqui alguns carros bastante icônicos, aqui não dá para ver bem, mas está ali o DeLorean, do Regresso ao Futuro, e o Jeep do Jurassic Park também, são recriações que estão perfeitas. em cima de um Lamborghini a fazer aquilo. What the fuck, meu? <SILENCIO> Agora estamos aqui na zona das corridas os carros mesmo de competição. Já vi ali atrás um, um, um Fórmula E. Vamos ver se tenho sorte de ver aqui algum Fórmula 1. Não sei se está cá ou não, mas vamos ver o que é que a gente pode ver. Então ainda não é que estavam cá mesmo os Fórmula 1? Olha aqui, até está o Luís Hamilton a dar autógrafo. Olha aqui. Ah? <risos> do youtuber alemão. Pá, o um dia quer ser assim. Este carro é de três E este aqui também. Já tivemos a ver quase tudo. O que vocês viram até agora era carros que são de garagens, de marcas, patrocinados. Agora, chegamos aqui a uma ala em que são carros que são escolhidos especialmente para o evento de particulares que não têm qualquer patrocínio. Por isso, este sim é que dá gosto de ver. Não é? é mesmo aquilo que os donos investem durante muitos anos. Fazem esse trabalho todo só para estarem aqui no, neste tipo de eventos. Enquanto os outros são marcas que têm dinheiro e carregam aquilo e pronto. Aqui não, aqui são mesmo carros particulares que os donos é que investem seu próprio dinheiro para depois chegarem até aqui. Visto. o Essen, top, top, top. Agora vamos apanhar o autocarro. Até o carro! Bom dia, malta! Hoje já é segunda-feira. Ontem foi o Essen, nós fomos no Essen e agora, de manhã, antes de me ir embora, vim aqui a um sítio que, pelos vistos, é obrigatório vir. Para quem vier a Düsseldorf, na Alemanha obrigatório vir a este sítio, eu não sei o nome, mas eu depois vejo, se aí na descrição ou meto no vídeo. Isto basicamente são garagens, pelo que me tiveram a explicar, aqui é muito difícil de arranjar garagens e montaram aqui um sítio onde tem algumas oficinas, alguns tantos. para além disso quem quiser pagar para guardar aqui os seus carros também podem pagar e ficam como se fossem em exposição, por isso tem aqui grandes máquinas, eu vou já vos mostrar só um cheirinho aqui. Pá. É a primeira vez que estou a ver um destes também e tem muitas outras máquinas, vejam aí. já estou aqui no aeroporto, à espera do meu voo, espero que vocês tenham gostado do vlog, isto é uma experiência que eu estou a fazer, eu nunca fiz nada desse género, digam aí nos vossos comentários o que, é que vocês acharam, se gostaram, se devo continuar, se devo repetir ou não, estou, estou também indeciso, se é de fazer este tipo de vídeos neste canal, ou então se criar outro canal para fazer este tipo de conteúdo, digam também a vossa opinião aí nos comentários, sigam-me no Instagram, no Facebook, onde me podem acompanhar mais de perto essas, essas viagens e as coisas que vão acontecendo aqui relacionadas com, com o canal, e eu vou ficando por aqui. Fui!